Com a chegada do verão, os looks de praia já começam a serem pesquisados. Além de biquínis e acessórios, saída de praia é um item também a ser pensado. Ele é usado para cobrir o biquíni ou o maiô. E hoje, eu, Mariane Anjos, vou trazer alguns modelos que você talvez nem sabia que existia. Eu vou te explicar algumas coisas para você entender melhor o tema. Mas antes, deixe seu like e se inscreva, para você não perder nenhuma dica de moda, que eu sei que você tem dúvidas sobre elas. Há vários tipos de saída de praia, sempre com tecidos bem leves, fresquinhos e super confortáveis. Além disso, dependendo do tecido, é possível utilizá-lo em passeio pós-praia. São tantas vantagens que não tem como dispensar. Os modelos brancos são os favoritos entre a mulherada, porém, podem ficar um pouco transparentes. Assim, modelos estampados ou com cores fortes servem para acabar com esse problema. A dica é, escolha estampas e cores que combinem com biquíni ou com maiô. Então vamos começar com a saída de praia camisa, é isso mesmo, ela parece com camisão. Essa camisa de botões é uma ótima opção de saída de praia. Assim, você pode aproveitar a peça que já tem no seu guarda-roupa. Como o biquíni ou maiô ficar à mostra, é possível você combiná-la com uma outra peça, como o short, por exemplo. A dica é escolher peças fresquinhas e bem confortáveis. As peças serão perfeitas se você precisar estender o passeio para outros lugares. Agora, vamos às calças. Elas também são bem luxuosas. A calça saída de praia é uma tendência super moderna. Você pode utilizar no modelo pantalona ou pant corte, no tecido hum, linho ou viscose. O modelo white leg também é uma outra opção. Nos tecidos de malha ou algodão, esses modelos estão com tudo. A saída de praia de um ombro só são ótimos para utilizar em vários ambientes. Ela entrega um look bem mais sofisticado e é indicada para levar elegância nos estilos mais básicos aos descolados. Nas passarelas nacionais e internacionais, o decote foi inserido e aquele modelo de cintura marcada também, sabe? Aquele estilo grego com as blusas amplas, então, é desse estilo que eu tô falando. E aí gosta do modelo kimono? Então, ele é super confortável e combina com a moda praia. Eles vieram para ser o sucesso desse verão. O modelo confeccionado com mangas amplas de modelo médio-longo é tradicional também na linha casual, mas com uma proposta bem diferente. No Betwear, o kimono é utilizado como tecidos frescos e super confortáveis também. Às vezes, Bem de seda, um modelo bem soltinho, já outros tecidos pode ter uma leve transparência, dando uma sensualidade ao look. De cores neutras ou vibrantes, mas o um sucesso mesmo são as estampadas, de animal print, floral ou tropical. Agora vamos à saia pareô, lembra que eu falei dela no outro vídeo? A saia pareô, como saída de praia, é a cara da piscina e da areia. O modelo que tem o um nó na cintura é super prático e estiloso. Fica incrível por cima do maiô ou do biquíni. Para um caimento leve, é preciso ter fluidez e toque delicado na pele. A peça pode acompanhar tanto uma roupa de banho, fazer um mix de estampas ou acompanhar com um biquíni ou maiô liso. Os comprimentos variam entre longo, mid ou curto. Top Crop! Esse com certeza não pode ficar de fora, ele é tão incrível que tem até no um modelo de saída de praia. A blusa mais curta marcou presença nas passarelas de Miami em 2020 e continua até hoje. O modelo predominante daquele desfile foi o top cropped, com a manga curta ou longa. Bem mais justo ao corpo, sabe? Para deixar a mulher com aspecto de surfista. A proposta do top crop de saída de praia segue uma linha de moda e esportivo. Fazendo referência do surf, como eu havia dito. As estampas vão de elemento do fundo do mar ou lisas. Agora, vamos ao de transparência? Ufa! O último, porém, não menos importante. Acho que isso virou meio clichê no YouTube. Ah, vamos lá. Para incorporar saída de praia transparente, a dica é optar por modelos mais largos. Sabe? Aqueles bem soltinhos. Ah, as assimétricas e de modelo longo também. Assim, as peças ficarão confortáveis e ousadas na medida certa. As transparências podem aparecer pontualmente ou tomar a peça por completo. É uma ótima tendência para aplicar em saias longas ou camisetas longas. Um ou outro. Ah, na cor neutra fica bem mais elegante. Bom, eu falei desse camisão no início do vídeo. Você lembra? Eles constroem uma peça sofisticada e muito fresca. Bem, essas são as saídas de praia que muita mulher utiliza e não sabe como elas são. E muitas das vezes não sabe como utilizar e muito menos como combinar. É muito bom ficar por dentro disso. E por isso, eu me sinto muito feliz de conversar sobre isso aqui com vocês. Convide suas amigas compartilhando com elas. Quem sabe nos encontramos por aí e você me agradece pessoalmente por essas dicas. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo.